E aí, gente! Hoje é aquele vídeo especial para você que adora sair por aí xingando o coleguinha, que tal aprendendo umas maneiras bem francesas de xingar alguém. Hein? Vamos lá para a primeira delas, que é a mais levezinha, que é, então, falar para pessoa ir se fazer ver. Hum. Va te faire voir Ou va te faire voir ailleurs Na que? vá se fazer ver? O que isso tem a ver? É uma maneira de você falar para pessoa, vai embora né Va se, vá Sabe, se danar É mais ou menos isso, não quero ver você vá ser visto em outro lugar Va te faire voir ailleurs Você pode usar tanto simplesmente Va te faire voir Quanto va te faire voir Ayer, que seria, então, em outro lugar. Ela parece, assim, legalzinha, mas ela pode ser bem, é, um insulto mesmo, sabe? Ela é meio que a maneira, um pouco mais leve de você falar, va te faire foutre, va te faire foutre, então, seria o bem equivalente do nosso, va si". Foder! Então va te faire foutre vai ser a versão mais pesada, né? Mas se você não quiser pegar tão pesado assim, mas assim mesmo falar que você não quer saber aquela pessoa, você pode falar va te faire voar. Segundo insulto, esse eu já acho bem mais pesadinho, tá? Que é pra quando você tá falando com uma pessoa e você acha que a pessoa não foi muito bem feita. Então você fala para a pessoa, no caso se for um, um rapaz, né, vá me procurar tua mãe para que eu te faça de novo. Hum, vá chercher ta mère que je te refasse. Ou seja, você não foi bem feito, me busque ela lá que eu vou fazer uma versão melhorada de você porque você tá meio ruim, tá? É, ela é mais falada na versão masculina mesmo, mas as meninas até podem falar também. Vá chercher ton père que je te refasse. Também é falado, as meninas falam por aí isso daí também. Terceira. Terceiro insulto que também não é nada gentil, e aliás ele aparece no filme da Melipulana, não sei se vocês já viram, mas é falar sobre uma pessoa que ela foi terminada no xixi. Celui-là a été fini à la pisse. O que, que isso quer dizer? Que na hora que a pessoa foi feita, né? O material genético do pai acabou e ele meio que teve que terminar no xixi mesmo. Aí quando você fala que é uma pessoa assim um pouco lenta, né, um pouco mal feita. Então, celui-là était fini à la piça. Ou est là était fini à la pizza. Então, lá a gente tem o exemplo do Monsieur Collignon falando isso do Lucien, coitadinho. Alors celui-là, s'il n'a pas été fini au pipi? E depois diz que é francês é né? a língua do amor é. Gente, não saiam por aí xingando os coleguinhas demais em francês Mas se você quiser aprender mais, você pode sempre vir conversar comigo Você pode ir no site coquetelf.com e marcar uma aula particular Assim a gente vai ter muito mais coisa pra conversar ainda, belezinha? Gente, não deixe de compartilhar esse vídeo pra ajudar o canal a crescer, beleza? Um beijinho, tchau!